Jesus falar, aleluia, o Evangelho, aleluia. Vai, libertar, aleluia, aleluia, vai nos libertar, aleluia, aleluia, vai nos libertar, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós, ao vê-los, Jesus disse, e de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gratidão. Gratidão a Deus é amar o amor que nos amou por primeiro. Tudo hoje nos fala sobre gratidão na liturgia da palavra. Nós vemos que aquela fé que já meditávamos, sobre a qual meditávamos no domingo passado, hoje aparece com a face da gratidão que é humilde O orgulho não consegue dar espaço Para a gratidão Tenta de toda maneira Mostrar os próprios méritos Por isso não tem a capacidade De reconhecer que foi ajudado Também O orgulho não nos permite Pedir Suplicar Quando necessitamos de ajuda A gratidão Brota de um coração que foi atendido, foi visitado por Deus E por isso se compromete com ele A primeira leitura nos fala de alguém que desperta para gratidão a Deus É Naamã, o general sírio, que vai até o profeta Eliseu em busca da cura da sua lepra E ele vai pensando que é com presentes que ele vai comprar a cura que vem de Deus, através daquele homem de Deus. Mas o profeta não o recebe. E é claro que isso fere o orgulho de Naamã, de uma alta posição. O profeta diz que ele deve passar sete vezes pelo rio e assim ele será curado. E é claro que Naamã, se sente agora desconsiderado e até mesmo humilhado, porque ele esperava que o profeta fosse estender as suas mãos fazendo uma oração poderosa, e nada disso acontece. Basta passar sete vezes pelas águas e você será purificado. Algo tão simples, mas que na mãe capaz de compreender, e alguém simples da sua comitiva, um súdito seu, teve que lhe dizer, Naamã, se o profeta te pedisse algo difícil, complexo, você faria. Por que não fazer isso que é simples? Sete vezes. Nos lembra também, este número que aparece na liturgia da palavra em outras vezes? Com um perdão, setenta vezes sete. Às vezes é mais fácil... A gente fazer algumas promessas para Deus, de coisas complicadíssimas, de sacrifícios até desumanos, né? de gente que esfola os joelhos, depois caminhando não sei quantos metros, mas às vezes atender ao ensinamento de Jesus de perdoar é muito mais difícil, é mais fácil fazer uma promessa e depois subir não sei quantos degraus de joelhos, ou seja lá o que for que se pode fazer que na verdade Deus não nos pediu não é o sacrifício é a misericórdia mas quem faz a experiência da humildade da perfeição que se encontra nesse número 7 assim, simbolicamente falando experimenta a cura a purificação como na Amã e agora na Amã quer agradecer ao homem de Deus, mas não foi o profeta que fez, foi Deus. E não há porque que Eliseu receber presentes. Nessa hora, na Amã, o aquele que é, outrora era leproso e foi curado, ele então diz que não adorará mais os falsos deuses, mas o único Deus de Israel, levando até mesmo aquela porção de terra... De Israel para sua terra na Síria de maneira a adorar naquela porção de terra ao Deus de Israel como se estivesse ali unido àquele povo que adora ao Deus verdadeiro é a gratidão que nos faz despertar para gestos concretos Deus passa a ser o único Naamã passa a ser fiel a ele. Nós vemos também uma outra história de gratidão agora no evangelho. São dez os leprosos que estão ali à vista de Jesus. Jesus cruza o caminho deles. E são pessoas de diferentes classes sociais. Entre eles há samaritanos e judeus. Gente que pensava diferente, tinha costumes diferentes, mas agora se unem para pedir a mesma coisa: Senhor, tem compaixão de nós, todos querem a cura. E Jesus simplesmente diz para eles, movendo-se de compaixão, vão até o sacerdote apresentar-se. Jesus não faz nenhum gesto mirabolante, ele simplesmente ensina o caminho Antes disso ele teve compaixão Compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro E assim mover-se E o Senhor também os estimula a mover-se Eles devem caminhar E é no caminho que eles são curados A cura acontece quando nós nos movemos Esperar que Deus nos cure, sem nada fazer, seria injusto demais. Jesus é o caminho, e é preciso que eles descubram o Senhor nesse caminhar. E eles começam bem, porque eles são obedientes a Jesus. E assim, eles se veem curados antes de se apresentar aos sacerdotes, que eram aqueles na época, que comprovavam que quem havia sido curado ou não, e de certa forma, quem poderia ser inserido na sociedade ou continuaria apartado dela, porque nós bem sabemos que a lepra no tempo de Jesus era motivo para as pessoas serem rechaçadas, marginalizadas. Tanto é que em hebraico, lepra quer dizer ferido por Deus, então aquele que era leproso, que tinha essa doença de pele, a ranceníase, que tem cura, mas que naquele tempo não tinha tratamento. Esses leprosos eram considerados pessoas indesejáveis, não é? que deveriam estar distantes mesmo. Quem são os leprosos dos nossos dias? Quem são aqueles que talvez nós não queremos nem por perto... E olha que esta visão perpassava a religião da época, o judaísmo. Até os judeus consideravam essas pessoas como sendo impuras. E agora elas estão purificadas. Dez são curados, mas apenas um é salvo. Os outros nove não voltam para agradecer. Afinal de contas, o problema deles foi resolvido, não é mesmo? Jesus me curou, e agora? O que eu faço? Ah, agora eu vou aproveitar a minha liberdade, o bem-estar que tudo isso me traz. Não foi assim que pensou aquele samaritano. E a palavra de Deus faz questão de dizer que o único que voltou foi o samaritano. Você sabe o peso disso naquela época para aquele povo judeu? O samaritano era alguém desqualificado. Era alguém tido como impuro. Então vocês pensem, aquele homem já era considerado impuro pela lepra, mas mesmo sendo curado, ele ainda tem uma marca de impureza, pelo menos como as pessoas o viam assim, não é? E é o único, no entanto, que volta para agradecer, e ele se prostra, humildade, humildade nós sabemos que vem de humus, vem de terra, não é? Aquele homem se lança aos pés de Jesus, então tem humildade diante daquele que o curou, e Jesus vai dizer, não a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou, as pessoas precisam de cura, no mundo tão doente como o nosso, mas muito mais do que isso, as pessoas precisam de salvação. E a palavra de Deus nos apresenta um caminho que não é apenas de cura, porque nós não podemos fazer da igreja um grande espaço de, de terapia coletiva. Muito embora nós sejamos curados aqui sim, espiritual, emocional e por que não dizer fisicamente. Mas nós precisamos ser salvos acima de tudo. E a salvação alcança um coração que tem capacidade de ser grato, de se comprometer com Jesus. Hoje Paulo, aquele que se compromete com o Senhor, diz que a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus é livre e ela alcança quem realmente se deixa alcançar por ela, seja o samaritano, seja os demais, até mesmo ingratos que foram, a palavra de Deus, que é o ensinamento de Jesus, os alcançou. Mas apenas um coração que se deixa de fato mover pela palavra, se abre à gratidão e anda com Jesus, como foi o caso daquele homem. Ninguém tem... A palavra como sua. Ninguém é dono desta palavra. Ninguém é dono de Deus. Que ninguém se apodere do nome de Deus. Para interesses próprios. Porque a palavra não tem algemas. A palavra é livre. E Deus faz onde Ele quer. Da forma que Ele quer. E quantas coisas Deus fez na nossa vida. Nós devemos ser extremamente gratos. E principalmente naquelas coisas que no caminho... Quando eu digo caminho, estou falando do cotidiano. Nós vemos sinais de Deus através das pessoas. Um professor, o pai e a mãe, dentro daquilo que puderam oferecer, daquilo que tinham para oferecer. Um amigo, alguma pessoa imperfeita, talvez com a qual nós tenhamos até nos desapontado, mas nem o desapontamento, pode tirar de nós a gratidão por aquilo que nos foi dado, aquilo que nós tivemos por meio de alguém imperfeito, como aquele que, quem sabe, tem errado, mas pelo qual nós somos gratos. A gratidão requer humildade e ela não se esvai diante dos erros ou da categorização de pessoas como nós fazemos, não é? Discriminando a umas... Exaltando a outras, selecionando conforme o nosso filtro tão distorcido É o olhar de Jesus que enxerga em todos o desejo de cura Mas é o olhar daquele que tem fé, que se encontra verdadeiramente com o mestre Que enxerga Deus atuando e diz, Senhor eu estou aqui, eu quero te servir Amados irmãos e irmãs, para terminar essa reflexão, vejamos que muitas das vezes, a desgraça pode unir as pessoas, quando no momento difícil, as pessoas fazem correntes de oração, e rezam por aquela intenção, ou se mobilizam por aquilo que aconteceu, um fenômeno não é, natural, que acometeu muitas pessoas, e isso move a solidariedade. Às vezes as coisas ruins unem as pessoas, que bom. Mas será que as coisas boas também estão nos unindo? Estamos nos deixando unir pelas coisas boas que acontecem? Se nós fizéssemos, por exemplo, um cerco de Jericó, não simplesmente para pedir para que Deus destruísse alguma muralha, mas para que Deus nos ajudasse a construir algo novo. Será que realmente as pessoas se mobilizariam, ou nem mesmo pedir para que Deus nos ajude a construir algo que a gente quer alcançar, mas simplesmente agradecer por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Nós vamos passar todos esses dias só louvando e agradecendo a Deus e as nossas orações serão direcionadas para isso. Será que a graça também atrairia e reuniria as pessoas? Que isso nos sirva de reflexão e que a nossa gratidão seja a resposta ao que Deus faz para que nós possamos fazer com Ele e deixar que Ele faça conosco conforme a sua graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo.